meu nome é Luísa Clarinha, tenho 17 anos e sou atleta de patinagem artística. Não, eu não considero difícil conseguir combinar a patinagem com a escola porque um dia tem 24 horas e quando uma pessoa realmente quer muito uma coisa nós lutamos por ela. E eu gosto muito do meu desporto e também preciso muito da escola na minha vida então eu consigo organizar tempo para poder tanto estudar para ter boas notas na escola como poder ir aos treinos e descontrair, estar com os meus amigos, treinar e fazer aquilo que eu mais gosto. Sim, eu acho que a patinagem já me ajudou muitas vezes no meu, no meu estudo. Não na questão de que eu tenha aprendido alguma coisa durante a patinagem, porque também aprendemos, é verdade, sobre a escola, nem que seja sobre a dinâmica, as forças da gravidade. Mas também mais no sentido de me ajudar a relaxar. Porque para mim ir para a patinagem é um alívio. É como se eu estivesse num sítio onde eu me sinto realmente bem e que eu não tenho que me preocupar com a escola nem com os meus estudos que muitas vezes me deixam bastante estressada e por um lado acaba por me relaxar e eu me permite estudar depois de uma maneira mais eficaz uh, e melhor uh, quando realmente é preciso. Eu acho que sim, principalmente esportes em grupo. O meu desporto portanto, pode ser a solo como em grupo e eu faço e fiz já as duas vertentes Uh, em solo puxa um bocadinho mais por nós, e, mas ensina-nos a, a definir os nossos limites, a saber aquilo que nós conseguimos fazer aquilo que nós não conseguimos e ajuda-nos a aprender sobre nós próprios. Desportes em grupo é uma coisa completamente diferente porque estamos dependendo de um monte de pessoas, mas é bastante importante, pois isso ensina-nos a trabalhar em equipa, a perceber como é que os outros saber lidar melhor com as outras pessoas, ver como é que elas se sentem, como é que eles não se sentem, o que é que é melhor para toda a gente, é como se nos ensinasse estratégia. É o que eu considero mais nos esportes em equipa, é que nos ensinam estratégia, não só na patinagem, em patinagem de grupo neste caso, mas também como no futebol, voleibol, todos os esportes de grupo acabam por nos ensinar espírito de equipa, cooperação e coisas que são bastante importantes para a nossa vida, porque no futuro, quando tivermos um trabalho, nós vamos ter que trabalhar com outras pessoas, não podemos trabalhar sozinhos e eu acho que isso é bastante importante. Eu acho que sim, realmente, os desportos ensinam-nos bastantes coisas. Para qualquer jovem que queira fazer desporto, mas tenha medo de abdicar do seu tempo a estudar, o meu conselho é... Façam um desporto, a sério. O desporto ajuda-nos a acalmar, ajuda-nos a relaxar, torna-nos pessoas mais felizes, e no final de contas, nós só vivemos uma vez e se nós não aproveitarmos ao máximo aquilo que nós andamos cá a fazer, então ninguém vai aproveitar por nós. Por isso a escola é importante, muito importante, a escola é o nosso futuro, mas os desportos são uma boa coisa para complementar a escola. Eu acho que de escola e de desportos se complementam. Uh, e acho que não se ter medo é uma coisa que nós devemos mesmo seguir se queres fazer um desporto se estás com vontade mas tens medo de deixar os teus estudos assim de parte de parte não, tens medo de perder tempo dos teus estudos para ter que praticar o desporto não tenhas o desporto vai-te ajudar imenso independentemente de qual for o desporto vai-te ajudar muito a ter tempo para ti próprio também a aprender a conhecer-se e eu acho que vale muito a pena devias de apostar nisso